meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, gente eu hoje trago um, um lanche aqui bem prático, um lanche bem rápido sabe aquele dia que você acordou, perdeu o horário e quer levar um lanche para o trabalho ou então quer fazer um lanche rapidinho vou mostrar para você aqui um lanche bem prático aqui para vocês, olha só aqui, vou mostrar aqui legal para você aqui, o meu cameraman vai focar aqui, olha, eu vou usar aqui o pão francês, você pode usar também o pão de banha ou o pão de forma Ok? O, o pão salvado, qualquer um que você possa usar. Mas o que não pode faltar, gente, é isso aqui, ó. O nosso queijo quário, gente. Nosso queijo coalho aqui é muito importante aqui na hora do nosso lanche. Aqui eu trouxe, gente, do Ceará. Acabei de chegar do Ceará. Muita saudade do Ceará. Então vamos lá, gente. Aqui, ó, eu vou usar aqui o, o nosso fogo na lenha, ok? Vou usar aqui uma frigideira antiaderente, gente. Uma espátula para não riscar. Ok, o outro leite, ele é um pouco melhor, ok, porque não gruda muito. E aqui eu não vou usar gordura nenhuma, vou usar só o queijo. Vamos aí no passo a passo, legal. Vamos acompanhando. E aqui, gente, eu trouxe aqui do Ceará também essas essa lamparina aqui. Ó, aqui é um, é um ornamento para eu não vou usar aqui, certo? É só para enfeitar aqui a minha cozinha. E trouxe também chucalho, gente, chucalho aqui. Usa muito em cabritos, em cabrito, sim, ovelhas. Ok? No, no, no Ceará. E ó, eu sempre gostei de chucar, desde novinho. Ó, muito legal. Olha só, então aqui o fogo está pronto. Eu vou por aqui a frigideira, gente. Aí, ó. Simples, simples. Pegamos um pãozinho aqui, gente. Vou, vou, vou pegar um pãozinho aqui mais robusto. E vamos aqui, ó. Cortamos aqui o pãozinho. Deixamos preparadinho aqui, ó. Maravilha. Olha só, vamos abrir aqui. Muito legal mesmo. Agora aqui, gente, vamos para o queijo. Você corta fatias... Grossas ou então fininho, ó. mas não importa. Um queijo novo, gente. Esse queijo que tá novinho, muito legal. Queijo bom mesmo, é maravilha. Vou cortar aqui legal. E aqui, gente, vou fazer umas fatias maiores, certo? É? vou deixar aqui, ó. Olha só. Se fazer uma fatia inteira, você faz fatias assim. E vai fazendo. Aqui, ó. você vai pegar aqui agora e vai pôr aqui na nossa frigideira. Olha só, tô aqui. É nós pôr aqui os. Os nossos queijo aqui e esperar dar uma douradinha, gente. Só isso, mais nada. Olha só, então aqui, ó, eu vou... Eu vou tipo que dar uma tostadinha, uma assadinha na frigideira. Então eu vou pegar aqui, ó, o meu... Aqui, vou virando aqui, ó, e deixar esquentar, gente. Ele vai derreter vai ficar legal, gente. Muito bom mesmo. Olha só, gente, tá ficando quase no ponto aqui o nosso, o nosso lanche. Aí, ó. ó assadinho aqui, ó, douradinho, gente. Gente, isso é uma delícia, gente. Maravilha. Queijo cearense para mim, melhor queijo que eu já comer, gente. Se você tiver a oportunidade de ir no Ceará, gente, aproveite e procure um bom queijo lá que vocês vão ver. Que maravilha. Olha só isso aí, ó. Muito gostoso mesmo. Né? Isso, aqui, isso aqui do pão, gente, é maravilha. Show de bola. Olha só, gente. Então aqui, ó. Olha que maravilha aqui, ó. Então você vem aqui, pega aqui o queijo aqui, ó. Olha só, gente. Olha isso aqui, ó. Então você vem aqui e só fecha, gente. Isso aqui, eita, que delícia. Olha só, gente, que fantástico, gente. Maravilha. Olha só, gente, como, como fica macio aí, ó. Um queijo macio, um queijo novo, ó. Quentinho, gente. Isso aqui, ó. É uma beleza, gente. É maravilha. Então vamos por aqui, ó. Olha só. Aqui, olha só isso aqui, gente. Fiz com a própria gordura do, do, do queijo mesmo. Show de bola, gente. Aqui a pessoa... Isso aqui é, um, é muito legal. Não tem nem explicação, gente. O que é show de bola mesmo. Muito bom. Então aqui, olha só. Aqui você pega aqui. Põe as duas fatias dessa aqui, gente. Olha, ele, ele chega, ó. A quebrar ó. A desmanchar, então você pega aqui umas duas fatias aqui, arruma aqui dentro bonitinho, vou, vou pôr uma menorzinha, senão não cabe ok, muito legal, e, isso aqui gente, é só isso mesmo se você quiser fritar um ovo e pôr aqui também, fica melhor ainda mas eu prefiro só o queijo pra não interferir muito olha. aqui você vem, pega aqui vou cortar aqui um pedacinho pra me provar aqui maravilha isso aqui, então olha só gente, Então agora é só degustar né Ó. Gente, bem natural. Legal mesmo. Um queijo muito bom. Show de bola, não tem, só provando para saber. OK? Então é assim, se vai no Ceará, aproveita, gente. Eu trouxe três queijos do Ceará, foi presente que me deram, OK? Muito bom. Show de bola mesmo. Forte abraço. Não esquece de deixar o seu like e o canal. Tá por aí, gente. O canal tá crescendo e depende de você. Indica pros parentes, para amigos, vizinho, OK? Vamos compartilhar nas redes sociais. Fui, Tchau, tchau. Um abraço.